Por que, que eu tô com essa chave na mão? Bem, eu vou explicar isso, cara. Mas antes de explicar isso daqui, eu quero mostrar pra vocês esse vídeo que tá aparecendo aí no card. Também vou deixar ele aqui na descrição. Deus existe, testemunho número 1. E esse vídeo aqui é Deus existe, testemunho número 2. E por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque aconteceu o seguinte, certo? E também tem outro vídeo aí que eu vou deixar, ele é de 2019. É, eu previ a pandemia. <risos> Você pode não acreditar no que eu tô falando, cara, mas o vídeo tá aí, é uma live, assista. Acontece o seguinte, eu tava de boa e eu recebo mensagens, cara. Você pode achar isso uma loucura não, mas eu recebo mensagens do mundo paralelo ao nosso. E aí vem uma mensagem dizendo, Yuri, grava o seu vídeo 2 de testemunho. De que Deus existe. Isso tem três semanas. Eu falei, ah, não vou gravar nada não, né? Vou ficar na minha. No dia seguinte que eu recebi essa mensagem, fizeram esse comentário aí nesse meu vídeo número 1. Um, esse comentário que você está vendo. Aí eu falei, ah, é um sinal para que eu faça o vídeo, né? Eu falei, ah, não vou fazer o vídeo. Minha filha ficou doente. É muito, não muito, mas assim, foi é, está grave. Ainda está, entendeu? Não muito grave, mas tá. Passou mais uma semana, teve um outro comentário no meu vídeo. Esse daí também, que você tá vendo agora. E pra mim foi mais um sinal de que faça o vídeo, Yuri. E hoje minha gata desapareceu. Simplesmente assim, cara. Ela sumiu do nada. Puf! Aí eu deitei aqui na cadeira, fiquei deitado e do nada, cara, ela apareceu em cima da minha mesa, mano Te juro que eu tô falando, não é brincadeira Então eu vou fazer esse vídeo, vou dar o testemunho do que aconteceu comigo Que envolve uma chave inglesa igualzinha a essa que você tá vendo aqui Idêntica, só que de outra cor Bom, eu morava numa cidade chamada Ilha Cumprida, igual você tá vendo aí no vídeo agora e Eu tinha uma moto, que é essa moto aí que você tá vendo E essa moto era meu brinquedo, né? Então, um dia eu estava em casa, de boa, e chegou um amigo meu, o Álvaro. Aí eu falei, Yuri, vamos pra Canaré pegar camarão? Eu falei, ah, vamos embora. tá fazendo nada mesmo. O canal montou numa moto e a gente foi embora. Por dentro, né? porque tem o caminho pela praia e tem o caminho por dentro. E a gente foi por dentro e tinha uns caras da Electro. A Electro é uma companhia que fornece energia elétrica pra ilha Cumprida, lá no Vale do Ribeira. Aí a gente parou para conversar com os caras né, e perguntar o que eles estavam fazendo. Antes de eu sair de casa, minha mulher, na época, ela falou, ó, oh, leva uma garrafinha de água, porque você pode sentir sede durante o caminho, porque são 40 quilômetros para ir e 40 para voltar, né? Eu falei, ah, beleza, joga aí no baú. Aí a gente conversou com os caras da Electro e tal, e quando a gente foi, deu partida na moto, né, para ir embora, o um cara pôs a mão no meu ombro. para você falou, peraí, algum de vocês tem água para me arrumar? Eu sabia que o Álvaro não tinha água, porque ele tava sem baú. Mas eu tinha água porque eu tava com o baú e tinha água dentro do meu baú que eu mesmo tinha colocado lá. E aí eu fiquei na dúvida, né? Porque tava um sol de rachar, um sol trincando. Eu falei, caramba, né, mano? Eu tenho água, o cara tá morrendo de sede, mas eu vou rodar 40km pra ir, 40km pra voltar. O é, que que eu faço? Eu dou um gole da minha água pra esse cara, mas aí eu não sei o que, que ele tem na boca ou não, né? vai passar alguma doença pra mim, o que que eu faço? Aí eu dei um tempo tal, e o cara, mano, pelo amor de Deus, se você estiver em água, me arruma, eu tô morrendo de sede. Eu preciso beber água, só vou morrer aqui. Aí eu falei, caramba, né? Eu falei, ó, ah, beleza. Eu falei, ah, mano, eu tenho uma água aqui, ó. Aí eu peguei, abri o baú, peguei a garrafinha de água e entreguei pro cara, o cara. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Matou a garrafinha em três goles, mano. Aí eu falei, beleza, né? Fiquei sem água. Eu já tava longe de casa, nem dava, compensava voltar. Aí eu falei, ah, vambora então, né? Aí deu uma partida na moto, na que eu fui embora, mano. O cara pôs a mão no meu ombro de novo. Aí ele falou: não, para aí, para aí. to toca, leva essa chave aqui que você vai precisar. Eu falei, não, mano, que isso, uma chavona dessa aí, vou levar? De repente você tá precisando aí mais do que eu. Ele falou, não, não, cara, leva essa chave que você vai precisar. Escuta o que eu tô te falando. Aí eu falei, ah, tá limpo, <risos> obrigado, né? Peguei a chave e coloquei no baú, saca, aonde estava a garrafinha de água. E vambora, praia, lá é deserta, né? Então a gente tava acelerando a moto, as motos no máximo quando 120 por hora, no máximo, né? 125, vá acelerando e tal. Daqui a pouco, já assim, no meio do nada, entre o nada e o outro nada, a minha moto fez assim. Brrr, e simplesmente travou. Aí eu, pipi, chamei o Álvaro, né? Eu não entendia nada de moto na época, mas ele entendia, graças a Deus. Ele deu a volta, voltou. Eu falo, o que foi? Eu falei, mano, minha moto travou aqui, parou, né? Não sei o que aconteceu. vamos dar uma examinada. Os aros, dois aros da roda tinham quebrado. Como a roda estava rodando, os aros estavam encostados no raio da roda, certo? E eles derreteram e se fundiram no raio da roda. Mano, você já viu algo parecido com isso? Eu nunca vi. O Álvaro falou, cara, não tem jeito, mano. Vamos ter que tirar essa roda. Eu falei, cara, mas como é que a gente vai tirar essa roda? Ele falou, cadê a chave que o cara te deu? Aí eu falei, putz, é mesmo? Fomos lá, peguei a chave que o cara deu, entreguei para ele, ele pá, soltou a roda, quebrou os aros que estavam fundidos na, na, na, no raio da roda, e aí montamos a roda de novo, né? Apertou bem e fomos embora. Fomos embora, chegou lá, pegamos um o camarão e voltamos embora para ele de noite, cara. E começou uma chuva de raio. Pá, eu nunca vi nada igual na minha vida. Pá, pá, pá, o raio para todo lado. Caí assim, ó, perto das motos. Pá, Pá, dentro da água, em terra e não sei o que Parecia que havia um, um tornado, mano. Mas aí não aconteceu nada. E eu com medo, né? Então, eu nunca tinha visto algo parecido. Cara, fui direto para minha casa. Eu morava antes dele, né? Então, entrei na ruazinha de casa lá, parei em casa e na hora que eu fui abrir o baú para pegar a chave, não tinha mais chave. Simplesmente a chave desapareceu. Bom, essa é a história. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Foi Deus? Foi Deus, cara, que, tipo queria me provar, queria ver se eu tinha o coração bom de dar água para uma pessoa que estava ali morrendo de sede. Porque o cara me deu a chave e me disse: leva que você vai precisar. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa com a roda da minha moto? Cara, eu não sei. A única coisa que eu sei, que eu tenho certeza que eu sei, é que além de nós, além de nós, tá? Você pode chamar do que você quiser. Existe algo a mais. E tudo o que você Vive parte de dentro de você, sacou? No, Vós sois deuses, tá escrito na Bíblia que meu amigo Rogério me deu Essa aqui, ó, tá vendo? Tá uma Bíblia King James, de letra ampliada é. Olha, e eu abri em Salmos, maluco, você acredita? Dá pra ver aí? Eu abri em Salmos, sem querer, do nada ah, é que eu não enxergo mais. Mas enfim, é o triunfo do reino do Messias. Bom, existe algo a mais, muito a mais. Vou até deixar aqui assim, ó, para fazer um, um merchan. Existe algo a mais, além de nós, e tudo parte da tua intenção, do teu coração. Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Ou não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Então, mano, tipo, se eu estivesse lá morrendo de sede e o cara me desse uma água, pô, eu ia ficar né, super agradecido. O que é mais gostoso do que beber água quando você está com sede? Retribuiria o cara de alguma forma. Foi uma retribuição, mas eu não sei explicar uma situação dessa. É... Escreve aí, cara, nos comentários o que, que você acha que aconteceu e o que você acha que existe a mais, além de Deus. Vós sois filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, a sua intenção tem a ver com as intenções dele. E quais são as intenções dele? É sempre cuidar do filho. Então, sempre cuidar do seu irmão, que é o seu próximo. Certo? Bom, pessoal, obrigado. Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com gesso, mas muito obrigado por ter ficado aí até o final desse vídeo. E inscreva-se no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tá dado aqui o meu testemunho. Deus existe.